Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista 1, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Nesse programa você confere Reforma Trabalhista em Vigor, Juiz André Molina esclarece as dúvidas dos internautas. E você vai ver também Projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, encerra a edição deste ano com atividades artísticas. Isso foi muito importante, que nós podemos aprender cada vez mais que nós, como jovens, temos o direito de mudar o nosso país né, para melhor. Em estúdio, o entrevistado é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Rodrigues. Você vai conferir ainda o que foi destaque na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana e o que rolou de mais interessante em nosso perfil no Facebook. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O projeto Trabalho, Justiça e Cidadania, promovido pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso e pelo TRT, encerrou sua nona edição com várias apresentações artísticas. Esse ano, a escola atendida foi o Liceu Cuiabano. Confira! A escola é um lugar em que se aprende tantas coisas, inclusive cidadania. Com essa proposta, a Associação de Juízes do Trabalho de Mato Grosso levou importantes noções de direitos e deveres para professores e alunos do Colégio Liceu Cuiabano, com o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania. Esse ano foi a nona edição do projeto e contou com o apoio da OAB e Ministério Público do Trabalho. um projeto muito interessante, é um projeto da ANAMATRA, para falar a verdade, que as ANAMATRAs replicam nos estados para levar às escolas noções de cidadania, noções de direito, para que os nossos jovens, as nossas crianças já tenham um contato né, com seus direitos e possam se tornar adultos e pessoas melhores. É a segunda vez que a OAB tem a oportunidade de participar e de colaborar também, Inclusive eu tive a oportunidade de palestrar aqui para os professores. Não foi bem uma palestra, foi uma conversa assim, de um nível bastante bom. Agradou os professores, tiraram dúvidas e tivemos a certeza de que podemos colocar um pouco da nossa colaboração também dentro desse projeto. Pelo menos 50 professores e 160 alunos estiveram envolvidos com as ações. Desde junho foram realizadas palestras sobre trabalho infantil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Aprendizagem e Mercado de Trabalho. Através da informação a gente consegue avançar. Então o aluno tendo acesso a esse tipo de informação vai melhorar muito quando ele for um cidadão responsável pelos seus atos. Foi um grande prazer, como todo ano, é participar do, do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania. E este ano, nessa escola tradicional, contamos com, com o apoio dos alunos, dos professores, com a participação é, do diretor. Nós vamos ter hoje a premiação dos alunos que participaram do concurso de redação. E o tema foi bastante interessante, porque a nossa redação, esse ano, o tema foi a crise e o mercado de trabalho. Com a ajuda dos professores, Marielle se destacou e foi a vencedora em um concurso de redação. Eu achei um trabalho muito interessante que eles desenvolveram na escola, é, eu tive a ajuda do, da minha professora, Cida, de, da língua portuguesa, a gente aprofundou bastante também em sociologia com a professora Bruna, ela também falou bastante com a gente sobre o trabalho escravo, que inclui também o um trabalho infantil. E aí, venceu o prêmio. Foi uma surpresa, foi boa. O Maurício também absorveu um grande aprendizado com o projeto e já sonha com o futuro. A doutora Grazielli, na primeira palestra que ela foi dada a gente, ela mostrou assim, a conquista da vida dela. Isso foi muito importante que nós podemos aprender cada vez mais que nós, como jovens, temos o direito de mudar o nosso país né, para melhor. E o aprendizagem que eu levei é isso, que eu tenho né, um direito, eu posso conseguir sim passar na faculdade que eu quero e que eu posso mudar o país para melhor. Mulher que processou a empresa que lhe concedeu emprego é condenada por litigância de má fé. Essas e outras notícias você confere agora no Giro da Semana. A sede da Justiça do Trabalho em Cuiabá é um dos pontos de coleta da campanha Guarda-Roupa Solidário, desenvolvida pela TV Centro-América em parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso, a FIENTE. As roupas e calçados serão doados a moradores que comparecerem às edições do projeto Multiação, que tem o TRT de Mato Grosso como um dos seus parceiros. Até o momento, a campanha Guarda-Roupa Solidário já distribuiu 11 mil vestimentas para pelo menos 2 mil famílias. As roupas doadas são lavadas e passadas antes de serem entregues às pessoas carentes. A próxima etapa do Multiação está prevista para ocorrer no dia 18 de novembro, no SESI Papa, na capital. A quinta vara do trabalho de Cuiabá condenou por litigância de má-fé uma mulher que entrou com um processo contra uma rede de supermercados em Cuiabá após ter sido contratada. Desempregada, ela procurou a empresa e conseguiu um trabalho, mas disse que preferia receber as duas últimas parcelas do seguro-desemprego a trabalhar. Na ação, a mulher alegou que a empresa a contratou de imediato, o que a fez perder duas parcelas do benefício. Assim, pediu que a Justiça do Trabalho condenasse a rede varejista a pagar as parcelas do seguro que deixou de receber, além de uma indenização por danos morais. Ao julgar o caso, a juíza Eleonora Lacerda destacou que a empresa só agiu com boa fé, inclusive empregando o esposo da mulher, que também estava desempregado. Ela destacou que o seguro-desemprego se destina às pessoas que se encontram desempregadas involuntariamente e que ainda não conseguiram outra vaga. Além de ter o seu pedido de indenização por danos morais negado, a mulher foi condenada a pagar multa por litigância de má fé, por mentir deliberadamente para conseguir a condenação da empresa. Em Tangará da Serra, um homem recorreu ao Fórum Trabalhista para receber dois dias e meio em que trabalhou em uma empresa da cidade e conseguir voltar para casa no Espírito Santo de onde saiu em busca de emprego. Ele estava desesperado, com fome e sem advogado. O caso foi resolvido duas horas após ele procurar a justiça graças ao empenho dos servidores do fórum que entraram em contato com o ex-empregador para narrar a situação. O trabalhador saiu da audiência de conciliação com R$ 1.200,00 referente aos dias trabalhados, FGTS e indenização por danos materiais. As novas regras trazidas pela reforma trabalhista já estão valendo. E muita gente tem dúvida. Nesse quadro, o juiz André Molina responde os questionamentos enviados por nossos internautas pela página no Facebook. Hoje, temos dois assuntos. O pagamento da perícia, que é feita na Justiça do Trabalho, e as horas em intíneres, que é o tempo gasto no trajeto entre casa e trabalho. Confira. É, nós recebemos aqui uma pergunta muito interessante do internauta Bruno Rossi, perguntando a respeito do pagamento dos honorários do perito. Em regra, como é que funciona a legislação hoje, antes da reforma trabalhista? Aquele que perde a, a, o objeto da perícia, ele é responsável por pagar os honorários. Então, o trabalhador pede, por exemplo, adicional de insalubridade, o perito vai à empresa e constata de que não há insalubridade. Então, o trabalhador perdeu aquele objeto. Então o juiz vai fixar os honorários do perito, algo que oscila entre mil e dois mil reais, e vai responsabilizar o trabalhador pelo pagamento. Só que pela legislação de hoje, se o trabalhador ao mesmo tempo é beneficiário da justiça gratuita, não é ele que vai tirar aquele valor do bolso e pagar os honorários periciais. O que acontece é o fundo, um fundo da União, dinheiro público de impostos, é que nesses casos de justiça gratuita custeia o pagamento da perícia. O que foi que a reforma trabalhista mudou em relação a isso? A responsabilidade de quem perde continua da mesma forma, a fixação pelo juiz continua da mesma forma. A novidade é que, se aquele trabalhador que perdeu a perícia, ele receber por meio de outra ação ou por meio de um outro pedido daquela mesma ação valores, não vai ser mais o cofre público, a União, que vai pagar aquele perito. Vai haver, na verdade, um desconto do crédito que o trabalhador recebeu. Imaginemos 5 mil de hora extra. Eu vou descontar os 1.500 do perito para pagar o perito e ele vai receber só 3.500 reais. Esta é a novidade. E como é que fica em relação às ações antigas, às ações novas? Então, as perícias designadas que é um ato de direito processual que a lei alcança desde o primeiro momento da sua vigência, então as perícias designadas a partir do dia 13 de novembro de 2017, os trabalhadores que assim insistirem na realização da perícia estarão conscientes da possibilidade de, em se perdendo no objeto dela, ter descontado do seu crédito o valor para o perito. E o mesmo, naturalmente, vale para a empresa. né? Se ela perder, no objeto desta perícia, e o perito constatar que há insalubridade, a empresa, além das verbas que já tem, terá que pagar no processo, acrescerá, em relação a ela, os honorários do perito. E o Bruno também nos é, faz uma segunda indagação a respeito da incidência aí já do direito material, e ele traz como exemplo as horas itinerárias ou as horas de percurso. O que é isso? Na vigência da lei atual ainda, que nós chamamos de lei velha, os empregados que são buscados em casa ou em alguns pontos, designados pelo empregador e transportados pela empresa em ônibus da empresa, aquele tempo que ele permanece viajando no ônibus é considerado como de serviço fosse. E se extrapolar a jornada total, ele recebe horas extras por isso. E a questão é, este direito, essas horas itinerárias, eles, esse, direito, esse direito acabou com a reforma trabalhista. Então os empregados não mais terão direito de receber naquele tempo de percurso ou de transporte. A pergunta que se faz é, e aqueles empregados que já recebem há dois, três, quatro, cinco anos este tempo de percurso e o contrato continuará sendo executado ele continuará sendo transportado, vai cortar esse direito dele com redução salarial? A resposta provisória que há em relação a isso, digo provisória porque há divergência entre os tribunais superiores, é no sentido de que sim, sinaliza o Supremo Tribunal Federal em outros precedentes em que a norma de direito material, ela também tem eficácia imediata alcançando inclusive os contratos em execução. Então o nosso trabalhador que deixou de receber as normas de trajeto até novembro de 2017 pode entrar com ação depois, pleiteando com base na lei velha. Mas poderá, de outro lado, o empregador parar de pagar as horas de trajeto daqueles empregados a partir de 2017. Então nós teremos empregados novos, e empregados velhos, transportados no mesmo ônibus e nenhum dos dois terá direito ao recebimento das horas de de trajeto ou horas itinerárias. Isso segundo uma sinalização do Supremo Tribunal Federal. Mas o tema é polêmico. E veja o que foi destaque agora, durante a semana, em nosso perfil no Facebook com a Julie. Oi, Ezequias! Estamos começando este quadro para falar dos posts que mais fizeram sucesso esta semana. É claro que o principal assunto nos quatro cantos do país é a reforma trabalhista. Por isso, a página do T&T de Mato Grosso não poderia deixar de orientar sobre este assunto que está deixando muita gente com dor de cabeça. E esse post, por exemplo, diz tudo. E olha tudo o que envolve ficar por dentro da reforma trabalhista. Pensa que é fácil? Não é não. Esse meme, que faz sucesso nas redes sociais, também veio parar aqui. E o resultado, olha só, foram mais de 400 compartilhamentos e quase 900 reações. E veja quantos comentários! Quem ainda não viu, é só entrar na nossa página para entender por que ela faz tanto sucesso. O José Arthur já interpretou que o vermelho é de raiva a este retrocesso de um país. Bom, agora só nos resta acompanhar para ver como será de agora em diante, né? E para mudar um pouco de assunto, mas ainda falando sobre direitos trabalhistas, vamos falar sobre a aproximação das férias para muita gente. Dá uma olhada neste post que fala sobre o pagamento das férias que deve ser feito em até dois dias antes do início. Você sabia disso? Não? Olha a cara de espanto desses meninos indignados, porque você não sabe. Mais de 340 pessoas reagiram ao post. Você, como trabalhador, Deve ficar atento e informado sobre o seu direito. Mas não se preocupe, a gente está aqui para isso. Você pode correr e curtir a nossa página do Facebook e seguir a gente no Instagram. Afinal, nas redes sociais do TRT de Mato Grosso, todo mundo aprende de um jeito bem leve e divertido. Zequias. Obrigado, Julie. No próximo bloco, você assiste a uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Rodrigues. Ele esteve aqui em Cuiabá, para uma palestra em comemoração aos 25 anos do TRT de Mato Grosso. Nós aproveitamos para conversar com ele sobre os desafios da Justiça do Trabalho com as mudanças na legislação trabalhista. A gente volta já. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho de empregadores que assumem os riscos do negócio